Bem, eu vou conversar com Lohan Martel, que é o diretor da empresa InVivo, que está fechando essa parceria, já fechou e agora estão consolidando com a vinda dele aqui ao Brasil, justamente para comemorar os 10 anos da CCAB e selar essa parceria que promete tanto para o, negócio, para o agronegócio brasileiro. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é para que ele fale um pouco a respeito da InVivo. Talk about us a um pouco InVivo. Então, InVivo é uma união nacional de 220 cooperativas francesas. É o grupo de cooperativas mais especializado na produção de cereais. Ok. Eu vou perguntar também uh, a respeito de dessa parceria, justamente porque a parceria com a CCAB? Why choose? porque a INVIVO é, tem o mesmo modelo de negócios que a CCAB, ou seja, é uma união de cooperativas. Em outras palavras, nós fazemos o mesmo negócio na França. Nós compramos tudo o que os cooperativados, os agricultores precisam em insumos, seja agroquímicos, fertilizantes. Ok, e eu vou perguntar também agora, a respeito dos planos que eles têm para o futuro. Vamos falar future. futuro. Quais planos você vê no horizonte? Nosso objetivo é, para o futuro les é nos fortalecer, é fortalecer tanto no mercado de agroquímicos de como HG em ensemble, outros mercados. Uh, e queremos fazer de isso de através de desta de aliança. Para isso, queremos de também de poder, poder oferecer aos agricultores, agricultores, brasileiros agricultores, agricultores brasileiros as mesmas soluções que já oferecemos. Thank you, Lohan. Good talk. Thank you. Obrigado.